A Páscoa é o dia que o Senhor Jesus ressuscitou. E é isso que nós comemoramos nesse dia, o ressurgimento do Senhor Jesus. O dia onde nós entendemos que ele era Deus e ele venceu a morte e agora quem acredita nele também vencerá a morte. É o domingo que ele estava morto e agora ele ressurgiu, ele vive. E o fato de Jesus estar vivo é o que nos faz tirar ele da cruz, é o que nos faz acreditar que ele é santo, poderoso, justo e que nele nós temos a salvação. Então quando as pessoas perguntam, ah, e o ovo de Páscoa? Gente, ovo de Páscoa é um chocolate em forma de ovo que, modéstia à a parte, é muito caro. Bem caro mesmo. Então, eu, eu, Ana Beatriz, acredito que se você quer comer, fica à vontade. Mas qual é a ligação disso com a Páscoa? Eu acredito que é a mesma de você levar abacates num velório, ou você levar... Um, escovas de dente no nascimento de uma criança, ou uma troca de pentes entre os mar o marido e a esposa durante o casamento. Eu não vejo ligação entre esse chocolate e a ressurreição de Cristo. Aí você fala, ah, então por que, que surgiu? Bem, existiam festas pagãs que eram dedicadas à fertilidade, ao sexo, à questão de, da sensualidade, e o coelho, como vocês sabem, tem muitos filhotes. Então, ele se tornou um símbolo da Páscoa por ele ser um animal muito fértil. Que faz muitos filhotinhos. E o ovo, porque o ovo simboliza fertilidade, simboliza uma vida ali, simboliza né é, nascimentos. assim Então, é, as pessoas pintavam nessas festas pagãs orientais e do norte, acho que europeu, não me lembro muito bem. Eles pintavam os ovos, ovos normais de galinha, ovos de cerâmica, se fossem mais ricos. E se presenteavam com esses ovos nesse dia dessas festas pagãs. Que, ou seja, pagãs, paganismo, que não era do Senhor, que eram festas deles mesmo, tipo carnaval, e eles se trocavam, então, ovos trocavam, então, questões de sensualidade, o chocolate por ser si afrodisíaco, às vezes pimenta, às vezes ostras, às vezes vinho, ou seja, o que, que isso tem a ver com o Senhor Jesus sendo ressuscitado? Nada, é uma outra festa que foi instituída no mesmo dia, Assim como o dia 31 de outubro é o dia da reforma protestante, onde o Lutero pregou é, lá na, na igreja e mudou toda a realidade da fé, e hoje em dia a gente comemora o dia das bruxas nesse mesmo dia. Então, o ovo de Páscoa, se você quer comer chocolate superfaturado ou não, eu não vejo problema nenhum nisso, a questão é qual a sua intenção. Porque a Páscoa mesmo foi instituída por Deus, e isso não é só na época de Jesus. Jesus ressuscitou no dia da Páscoa mas o Senhor, ele entregou algumas festas para o povo dele lá no Velho Testamento, ele chegou para Israel e falou assim, olha, vocês vão acreditar em mim, vocês são o meu povo, eu quero que vocês façam algumas festas, então tem a festa dos tabernáculos, a festa das semanas a festa das colheitas, e depois o ministério de Jesus foi sendo marcado por essas dias, marcado por essas datas dessas festas e uma dessas festas era a Páscoa lá em Êxodo 12 fala a instituição da Páscoa, o Senhor disse a Moisés e a Arão, que era o irmão de Moisés, lá no no Egito. Esse mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel dizendo, no dia 10 desse mês, cada um tomará para ser um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família vai convidar o vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas. Conforme o que cada um puder comer, por aí vocês calcularão quantos serão necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel matará ele no crepúsculo da tarde Ou seja, na tardezinha Pegarão um pouco do sangue e passarão nas duas ombreiras e na viga superior da porta da casa que vocês forem comer Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pão sem fermento e evas armadas. Não comam do animal cru nem cozido em água, somente assado no fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras não deixem nada do cordeiro até pela manhã, o que porém ficar queimem, não pode aparecer nada desse cordeiro no outro dia. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar com sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, essa é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite eu, Deus, passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor." O sangue na porta das casas será um sinal para indicar as casas em que vocês estão. Quando eu, Deus, vir o sangue, passarei por vocês e não haverá praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia lhe será por memorial e vocês o celebrarão como festa ao Senhor de geração em geração a cada estatuto perpétuo. Presta atenção na revelação disso. O que aconteceu aqui, foi na lembra das pragas do Egito, quando Deus, Moisés estava tentando libertar o povo de Deus? Libertar o povo de Deus da escravidão, de onde eles eram é, massacrados, onde eles eram humilhados, onde eles não tinham liberdade com a própria vida. Moisés estava sendo usado por Deus para libertar esse povo. Enquanto Moisés fazia isso, vieram as pragas do Egito para poder testificar que Deus era Deus e que ele tinha muito poder. Então veio o gafanhoto, veio mosca, veio tudo. E agora ia vir a morte. A morte dos primogênitos, o primeiro filho de todo mundo, o primeiro filho de todos os animais, iria morrer. E aí o que, que Deus faz? Ele fala assim, ó, estou entregando para vocês uma nova festa. Essa festa, a instituição, vai se chamar Páscoa. E como que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um cordeiro perfeito e vocês vão matar ele, e não pode sobrar nada dele, e aí o sangue dele vai ser passado pelas portas. Onde houver sangue nas portas, eu sei que existe meu povo ali, tem aliança comigo, então a morte não vai entrar. Sabe o que isso me lembra? Que a gente está em quarentena. Nós estamos ficando em casa. Nós estamos sendo protegidos nas nossas casas. Nós estamos entendendo que a morte está do lado de fora e que na nossa casa a gente é protegido. Agora eu quero mudar essa revelação. Entenda que nós estamos falando de Páscoa e estamos falando de proteção nas casas. O que acontece depois? <risos> o que acontece é que qual é o ritual da Páscoa? O ritual da Páscoa ele tem pão, asmo, pão sem fermento, que a gente já viu que o fermento é aquilo que não, não agrega nada para o pão, para o trigo verdadeiro, nós temos ervas amargas que nos lembram né, a, o gosto ruim das coisas, e existia um ainda que chamava aficome, que era um pão maior, que ele era escondido, embrulhado, e aí uma das crianças tinha que encontrar esse pão e ela entrava muito feliz, essas informações que eu estou te dando é da tradição judaica que faz a Páscoa até hoje. E esse ficou é o pão que uma criança encontra, eles procuram, e quando ela encontra ela fica muito feliz e ela é honrada a noite toda pela festa inteira. E existiam quatro cálices, e esses cálices eram os cálices que eles bebiam vinho e iam fazendo aliança com Deus. Somente o último cálice esse ninguém entendia qual era, então ninguém bebia. Eu sei que são muitas informações, mas vai fazer tudo sentido no final. O que eu estou querendo dizer para você? Estou querendo dizer para você que a Páscoa foi instituída por Deus, para o povo de Deus, para que a morte não entrasse nas casas deles, eles tivessem comunhão com o cordeiro, se lembrassem do amargo, do, do pecado, mas também da sustância que o pão, que a vida traz. E agora, eles iam encontrar um pão escondido, compartilhar ele junto com aquele cordeiro, cujo sangue, que o cordeiro era perfeito, foi derramado para proteger na casa. O que Jesus faz? Jesus ele fala: Eu sou o pão da vida, quem comer de mim nunca mais terá fome. E, e antes, é, lá na época de Jesus, antes dele se entregar na cruz, ele faz a santa ceia do Senhor. Ele vira, pega um pão e fala: Esse é o pão que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Esse aqui é o meu corpo que eu te entrego. Sabe qual é era é esse pão? Era o aficome, era o pão das crianças, era o pão que quando alguém encontrava, ficava muito feliz e era honrado. Era esse pão que era compartilhado com todo mundo, era esse que ele falou que era ele. Qual qualquer era o cálice que ele levanta e fala, esse é o cálice do meu sangue que eu entrego por vocês para a libertação dos seus pecados. Esse quarto cálice que ninguém sabia o que, que era, ele levanta esse cálice e fala, esse aqui é o meu sangue da nova aliança. Essa é a nova aliança que vocês vão fazer, vocês faziam essa aliança de Abraão, de Isaac, Jacó, agora essa que é a minha, que eu sou esse pão e eu sou esse cálice. E quando vocês comerem e beberem, vocês vão lembrar que eu sou o Cordeiro. Por que, que ele era o Cordeiro? Porque ele era perfeito, sem mácula, e ele estava entregando sangue para que a gente passasse pela nossa vida e a morte não tivesse chance. Ou seja, na Páscoa nós temos que entender que o sangue do cordeiro verdadeiro que é Jesus foi derramado por nós E agora não somente nas nossas casas físicas, mas nós somos templo do Senhor Nós somos casa e habitação do Altíssimo, diz a palavra de Deus Sabe o que isso quer dizer, amado? Que você está protegido dentro de você mesmo, quando Jesus vive em você O sangue do cordeiro está nos umbrais das portas lá da Páscoa de Moisés Mas depois que Jesus se entregou na cruz, ele está passado na sua testa e na sua cara Igual aqueles negócios assim eu e você agora somos protegidos da morte, quando o anjo da morte vem, seja coronavírus, seja feminicídio, seja lepra, seja AIDS, seja dengue, ele não vai te tocar porque você é parte da aliança do cordeiro perfeito, não é porque eu e você merecemos, é porque o cordeiro era perfeito, o sangue dele foi derramado e o Senhor identifica a santidade do sangue derramado e colocado. Então, na Páscoa, a gente tem que se lembrar que o Senhor foi Deus maravilhoso e se entregou por nós para que a gente não precisasse mais sentir as ervas amargas e nem precisasse mais não entender a última aliança ou não poder comer aquele pão. Porque agora a gente não só faz parte disso. Porque, pensa comigo, por que, que Deus falou, ó, oh, o cordeiro ele tem que ser queimado, não pode sobrar nada, se todo mundo come e queima o resto? Porque o Senhor Jesus não está aqui nesse momento pessoinha. Ele não é um, um cordeiro que você vê aqui mais, você tem que acreditar nisso, você tem que ter fé nisso. Você sabe que esteve aqui, mas hoje você não vê, mas o sangue dele ainda está. É isso que aconteceu com o cordeiro da Páscoa e é isso que acontece com Jesus, que é o nosso cordeiro da Páscoa. Então, entende por que, que o chocolate não faz muito sentido? Faz muito mais sentido você colocar umas rúculas, uns pão sem fermento e um vinho do que chocolate. Mas nada contra não, vai, come, fica com à vontade, dê espinha até nos furúnculos. A questão é, quem que o Senhor Deus é pra você? Um Deus de castigo, um Deus que vai te matar, um Deus que porque você pecou vai te colocar uma praga... Ou um Deus que derramou o próprio sangue pra você passar na sua cara e na sua casa... E você estar protegido onde você for, porque você é a casa do Senhor, com sangue em você... E o anjo da morte, as pragas do Egito, as maldições do mundo não te atingem... Porque você tem uma aliança, uma aliança com o pão vivo, uma aliança com o vinho da alegria... Uma aliança com aquele que te entre... se entregou por mim e por você... Esse é o cara, esse é Jesus, esse é o leão de Judá e esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Então, não se preocupa, você não tá seguro só ficando dentro de casa, você tá seguro dentro de você, porque o Senhor Jesus morreu por você e por mim. Você não precisa se preocupar com as pragas que assolam esse mundo, porque o Senhor já falou lá em Êxodo que onde ele visse o sangue dele, ele não ia deixar a praga nenhuma pegar. E se você não tem fé pra isso, então renove a sua fé, peça pro Senhor aumentar a sua fé. Não tô te falando pra você sair a louca, irresponsável, colocando pessoas em perigo. Eu tô te dizendo que o Senhor, seu Deus, tem uma promessa pro povo dele, e a promessa é essa, você tem aliança comigo. Eu vou ressuscitar, não vai sobrar nada de mim nessa terra, mas o sangue vai estar lá estatalado e nada de ruim vai pegar em você. Amém? Feliz Páscoa, que o Senhor te favoreça.